Oi! Eu vim aqui apresentar pra vocês o nosso novo produto, a nossa máscara de proteção lavável. Ela é uma máscara totalmente feita em algodão e ela tem essa dobrinha aqui no meio aqui, ó. Ela é um pouquinho diferente das outras máscaras, tá? Essa dobrinha, ela é pra facilitar a nossa produção e ela não muda a, a usabilidade da, da máscara, tá ok? Ela é feita, então, de tecido de algodão. E para você utilizar, quando chegar na sua casa, você vai primeiro colocar ela para lavar. Pode lavar com sabão, água em sabão normal, água sanitária. Deixou secar, aí você vai passar na temperatura de algodão com o ferro. E aí ela vai estar esterilizada para você poder utilizar novamente, tá? Ela é recomendada para você utilizar duas a três horinhas. Só pra ir na quitanda, pra ir no mercado Pra sair, coisa rápida, porque é pra ficar em casa, né, pessoal? Então, ela seria ideal, assim Se você vai ficar muito tempo pra fora de casa Vai andar de ônibus, vai fazer alguma coisa pra fora O recomendado é umas três por pessoa, mais ou menos, tá? É, essa máscara aqui é super fácil de ser utilizada Simplesmente você vai pegar aqui, com as duas mãos aqui uh, E vai colocar, primeiro, aqui embaixo do pescoço Aqui no, no nariz e puxa para trás na orelha. Colocou, ok, utilizei. Ela ficou úmida ou deu duas ou três horinhas de utilização. Você vai pegar aqui pela lateral, tirar a máscara e coloca para lavar, tá bom? Essa máscara aqui também eu deixei um teste de qualidade que a gente fez aqui. Eu vi bastante gente fazendo na internet e achei bem interessante. Então eu deixei aqui um teste de qualidade para vocês verem. Nesse teste de máscara da Casa Rock, é possível verificar a qualidade do nosso produto. De tecido de algodão e dupla camada Mas se você tiver qualquer dúvida E quiser saber mais sobre o produto Sobre comprar em quantidade e tudo mais Pode entrar em contato comigo direto pelo whatsapp na, No site www.csrock.com.br e lá vai ter várias coisas pra você comprar, além da máscara. E você vai ter o um contatinho lá do WhatsApp pra entrar em contato diretamente comigo, tá? Qualquer dúvida, só me chamar. Meu nome é Jonatas, prazer. E segue a gente também em todas as redes sociais pra você saber de muito mais novidades da Casa Rock. Tem YouTube, Instagram, Facebook, site, Marketplace. Tem muita coisa pra vocês verem da Casa Rock e muita fofura pra conhecer também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.